É galera, se liga só. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma exploração. Hoje a gente vai explorar essa casa. É galera, aconteceu uma tragédia aqui nessa casa, uma história misteriosa aqui neste local. E eu vou entrar dentro dessa casa e vou estar contando durante... A... Eu mostrando elas para vocês. Pelo seguinte galera, passa uma rodovia que tem muito movimento aqui, muito carro. E eu estou aqui na beira da rua. Então tem muito barulho, então eu vou tentar entrar lá dentro para ver se o áudio fica melhor para me contar a história dessa casa para vocês Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração Bom galera, vamos ver se a gente consegue entrar aqui nessa casa aqui, se liga só mano Essa casa aqui ó, pegou fogo galera, essa casa aqui é... pegou fogo nela eu não sei o certo o que era aqui Esse local já estava abandonado, galera Já estava há um tempo abandonado E pegaram fogo, pegou fogo no local Só que aqui tinha cachorros, galera Tinha cachorros que ficavam aqui Alguém vinha e tratava de cachorros aqui no local Deixa eu ver se eu consigo entrar ali para poder contar melhor a história para vocês Por causa do barulho Olha o mato que está aqui, galera Louco, Vamos ver se a gente consegue entrar ali. Cara, olha essa cena, galera. Tá caindo dele ali. Eu acho que aqui vai ser um lugar melhor para poder contar a história para vocês. Pessoal, o que foi me passado aqui do local é que aqui ficava animais, cachorros. Cachorros de ruas ficavam aqui e vinha uma pessoa para poder tratar desses cachorros, certo? E o local começou a pegar fogo, começou a pegar fogo, os corpos de bombeiro veio para poder apagar o local. E eles entraram dentro da casa para ver se tinha algum animal, se tinha algum cachorro. Não encontraram nenhum cachorro aqui dentro, só que encontraram um corpo de um morador de rua dentro dessa casa. E ele estava sem as mãos, foi cortado as mãos dele, esse é o mistério. Ninguém sabe o que aconteceu com ele porque ele não tinha as mãos, as mãos dele estavam fora, foi arrancado os pulsos dele fora, as mãos estavam caídas do lado, alguém fez isso com ele. Então, a gente não sabe o que aconteceu, vizinhos não sabem dizer, nunca viram esse homem, só sabe que esse corpo dele foi encontrado aqui. O ML tirou, o corpo dele não foi queimado, é, não sei aonde que estava o corpo dele também. Tô vendo que tem um colchão aqui, galera. Tem um colchão aqui, tem uma coberta aqui Então vamos, vamos andar por aqui, vamos olhar tudo Vamos ver se a gente descobre alguma pista Pra gente estar voltando aqui Tentar fazer uma investigação, ver se o local é assombrado Se a gente descobre alguma coisa Sobre o mistério Desse morador de rua Então, bora conhecer essa casa Galera Ó, Aqui eu não sei o que, que é Se era uma cozinha que Provavelmente era um quarto Ó, não sei se ele tava passando a noite aqui Se foi aqui que ele foi encontrado Não sei, cara Talvez possa ter sido aqui, ó As mãos dele tava em algum lado, arrancaram o um pedaço do colchão Não faço ideia, galera coberta ali, ó Parece que tem marcas de fogo Cara, eu Sei que o local aqui é sinistro E ó, tá caindo, filho Tá caindo, se liga só Então, O local aqui tá desabando. Telhado não tem mais. Aqui provavelmente era um banheiro. Um banheiro. Um pedaço de uma coberta e olha esse batente, mano, virou carvão. A coberta aí. Aqui era um quarto, galera é um quarto, tá tudo destruído E aqui é uma cozinha Aqui é uma cozinha Lá parece que tem um forno Eu acho bom a gente ir lá já ver Tão chinelo ali. Local que é sinistro, velho? E tem outra parte ali. Vamos ver se a gente consegue entrar lá. Parece que a casa aqui é enorme, velho. Ou não sei se é duas casas no local. Eu acho que a gente vai ter que pular aqui, galera. Fogo ali, bichinho. Mas tem abelha aqui? Nossa Senhora, é mosca, velho. Olha isso aqui mano, não posso nem mostrar muito, mas tem um... botão de mosca Que nojo velho Olha aí, pão Cenoura. Cara, fiquei com nojo de vir nessa parte aqui, velho. Cheio de mosca, de aquelas moscas verde. É demais, que nojo. Vai saber se não foi aqui que foi encontrado o corpo dele. Tá, tem resta ainda, mas tem umas ossadas ali de animais, mano. Amanhã banheiro bom, ó, tá caindo. Velho, provavelmente era um quarto. Cair na minha cabeça, aqui, né? olha aí, galera. É todo, mano. Parece que pegou fogo naquela parte ali, ó. Na parte ali foi que pegou fogo. Parece aquela parte Vai parece que essa parte aqui. Agora eu não sei o que, que aconteceu com esse cara que ele tava sem as mãos. litros de alto pode ser isso que fogo pode ser isso que apanhar fogo aqui na casa galera, eu vou pular por aqui, velho vou pular por aqui porque eu não vou querer passar na casa do moscas ali, não Oua. brinca Olha, falar pra vocês, fiquei com curiosidade de saber o porquê que arrancaram a mão desse cara. Será que ele era um lado? Ele roubou alguma coisa? Alguém arrancou as mãos dele? Não sei, cara. Essa história é sinistra, hein? Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu não gosto de mostrar muito locais destruídos assim de dia. Não tem muito o que mostrar Mas a história é muito macabra E eu quero saber a opinião de vocês Vocês querem que eu volte aqui de noite para fazer uma investigação sobrenatural Ver se a casa é assombrada Se o local é assombrado Se tem algum Se o espírito desse cara Desse morador de rua está por aqui Pra gente tentar saber informações Vocês querem que eu volte aqui? Deixa nos comentários Deixa muito like E ó que eu encontrei aqui também, ó Vou estar tá, encerrando por aqui. Tamo junto. É nós, falou. Fui.